Ah, aí, fortaleceu, só... mano. Só tenta pegar mais tipo, a Eu pego os bagulho acontecendo exatamente para ter um negócio maneirinho. E aí, cara? É, freestyle, né, pai? é freestyle, É freestyle, vamos gravando. Gravar ah, diante. A como é grande essa vaidade? E é proporcional aumento de idade à idade, na né? especial nessa cidade De sonhos utópicos, meu mano, é dos que eu mais sinto saudade Junto às minhas melhores verdades, verida a a buscar pastos verdejantes Mala sem arrumar pra ser de sonhos viajantes Maldade na notícias, tu sem abalar osmose Hostilidade que me cerca e aumenta em drásticas neurose das vacilação De como voa em formação, mataram mais um irmão no campo perto de aviação um ato de aliviação, sem saber que aliviação. Covarde alar de ostentação, de maldade um ato então. Mas olha só, tô ouvir, irmão, o que falaram dele. Não sabem da pureza de um moleque daquele. Não sabem, não. Ó. Oh. É a conta menor que tiraste em vida, e sei que pagarás com morte. Prende a crer em mim e Deus, e não contar com a sorte. Justiça sempre vem daquele que me deu suporte. E revelar fraqueza para quem com iniquidade se acha forte, encontrarás-te ancho mais do que estiveste em vida. E para dizer teus feitos, como o galo da manhã abre a boca, o que não sabe é que há muito sua alma anda perdida e apertado, é o terno rústico para tua carne pouca. Me sinto com a voz rouca e as vistas molhadas, espírito ausente e gotas geladas de suor. Nem um pouco melhor E decaindo ao passar dos dias Dá-me notas, dou-me-dó E enquanto dá-me dor de não trombar na rua Pelo amor e o descaso E o nosso comodismo diminui valor Se passa pano pra morte de um semelhante se calor Continuarás a passar dias nublados e sem calor